Não há limite de gastos para o partido político. Para os candidatos, sim, os limites são aplicáveis, mas para os partidos não há limite. É importante que o partido observe o limite de seus candidatos quando fizer seus repasses financeiros. Um abraço e até o próximo.